Nada como um dia após o outro dia, não é mesmo? Para que saibamos a verdade e assim sejamos libertados desses falsos, desses corruptos. Agora, Zambelli, antes de falar das críticas dela ao Jair Bolsonaro, precisamos recapitular algumas coisas, porque talvez tenha passado despercebido. Aqui no canal, começamos a criticar a Zambelli, como China Zambelli, lá em 2019, quando ela viaja à China em busca de tecnologias para reconhecimento facial. Nada mais, nada menos do que o Big Brother do Estado Chinês que ela achava que era maravilhoso para o nosso país. Mas, vamos lá, muito antes disso, mas o que é isso? isso? O que, que você está mostrando aí? A Carla Zambelli, a Sarah Winter, que protesto é esse? Aqui elas com a camisa do em Brasil, né? dos ativistas feministas. Oh, meu Deus, mas que coincidência, não é mesmo? Quanto mais velho eu fico, mais eu entendo que nada muda. Que as pessoas não mudam. O que muda é a estratégia delas. As máscaras que elas vão trocando durante a vida. Mas, é claro, todo mundo tem o direito de mudar. Não estou aqui acusando de nada. Agora, vamos ao que o próprio Bolsonaro, né? não sei se isso é real, mas saiu em todos os sites, não sei até onde vai essa fake news, mas estamos aqui com o Ige, né? os, por o último segundo, tá certo? Acho que é da UOL esse site. Bolsonaro acusa Zambelli por todo o mal em sua vida, dizem aliados. Saiu né, dia 14 de janeiro desse ano essa notícia, vocês devem lembrar até nós comentamos aqui no canal, não sabemos da veracidade disso tudo, se foi Bolsonaro mesmo disse. Mas vejam a notícia. Se você não quer causar um tumulto, não convide o ex-presidente e a deputada federal Carla Zambelli para estarem no mesmo ambiente. O capitão da reserva não superou a derrota para o presidente Dilma nas eleições de 2022 e acusa a parlamentar por ser a principal responsável pelo seu primeiro fracasso nas urnas. Então, assim... A mídia é sempre tendenciosa, certo? É sempre um esquerdista escrevendo. Mas será verdade isso? O antigo chefe do Executivo Federal trocou o número do celular e tem conversado com poucos aliados. Ele confessou para esse grupo que está muito magoado com a Zambelli. Na avaliação dele, muitos erros ocorreram na sua campanha. Mas o episódio envolvendo a deputada na véspera da votação foi fundamental para a sua derrota. Eu sei que muitos vão falar isso, mas ele foi roubado nas urnas, ele ganhou 99%. Independente de como tenham sido essas urnas, detalhes fazem diferença. E foi um episódio que ninguém entendeu. Porque a Carla Zambelli estava ali do lado de uma manifestação do PT. Ela podia estar em todos os lugares desse mundo, mas ela estava do lado de uma manifestação do PT, uma rua do lado. E aí ela sai correndo com uma arma de um cara, na frente de um cara que teria xingado ou ofendido, correndo com uma arma na rua, com todos os fotógrafos de plantão ali, todos ali né, posicionados para filmarem a doida, correndo com um berro na mão, entrando não sei aonde, certo? Aí você junta isso com chacinas acontecendo no Brasil, e você tem a fórmula perfeita para a esquerda já fazer o um inferno e querer que o cidadão de bem não esteja mais protegido, mesmo. Aí vamos lá. No dia 29 de outubro, a parlamentar foi filmada nas ruas de São Paulo perseguindo um homem negro. Tinha que ser exatamente negro, tá? Não podia ser asiático, não podia ser branco, não, tem que ser preto. Ela segurava uma arma na mão. O caso repercutiu em todo o país e a deputada foi criticada, pois o rapaz não atacou e precisou correr para não ser baleado na capital paulista. Né? Segundo ela, não foi isso, ela só queria dar uma voz de prisão, como se ela fosse policial, mas enfim... Bolsonaro admite que o caso passou a imagem para indecisos e seu grupo político era radical e representava uma ameaça maior ao país que o retorno do Partido dos Trabalhadores ao poder. Ninguém tira isso da cabeça dele. Ele acusa Zambelli de ser responsável por todo o mal na vida dele, contou um aliado. Ah, mas que coisa, não é mesmo? Aí vamos... Né, tendo recapitulado tudo isso, tá certo? Tanta essa loucura aí, vamos à notícia de hoje, certo? Aquele dia 23 de fevereiro, quinta-feira. Zambelli critica a atitude de Bolsonaro e fala em erros de Lula. Ah, oh, agora ela virou crítica do Bolsonaro. Nossa, parece que um monte de gente aí se tornou especialista nisso. Ela hoje é deputada. Ela foi a deputada mais votada no nosso país. O público da Zambelli, sim, veio do público do Bolsonaro. Mas a gente não pode desmerecê-la. É colossal, mesmo com suas redes sociais, ela foi uma das primeiras que teve as redes sociais bloqueadas, é colossal. Só que como ela conseguiu esse público? Certo, se pagando de conservadora, de bolsonarista, ela estava sempre do lado do Bolsonaro, para onde ele ia, ela aparecia. Ela não precisava xingá-lo antes, ela precisou exatamente, foi como uma sniper. No momento exato, quando era véspera da eleição, ela mostrou quem realmente era, seja por loucura da própria cabeça, ou por engenharia, por design, certo? Por estratégia. Mas vamos à notícia aqui. A Deputada federal Carla Zambelli afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ter se pronunciado mais cedo depois de sua derrota nas eleições de 2022. Para a congressista, Bolsonaro deveria ter organizado a oposição ao presidente Dilma. Ou seja, ela está dizendo que o Bolsonaro tinha que ter falado. Agora, por quê? Bolsonaro não falou, porque qualquer coisa que ele dissesse colocaria as pessoas nas ruas em protesto e a coisa teria sido muito pior. Ele estando em silêncio, como a gente explicou diversas vezes aqui nesse canal, não teriam como culpá-lo por nada. Tudo que acontecesse no Brasil seria responsabilidade do governo Dilma o bolsonaro tá certo em continuar em silêncio até agora ele é um estrategista ele não ficou lá todo esse tempo na Câmara porque né, ele dava ouvido a pessoas como Carla Zambelli do que deveria fazer sobre a vida mas novamente ela mostrando quem ela realmente sempre foi discordo da maneira como ele né, nem falou bolsonaro está escrito bolsonaro aqui mas ela chamou de ele. Levou aquele tempo todo para falar depois da eleição e o silêncio que teve. Ele tinha que organizar a oposição, orientar a gente. Ele tinha 28 anos de Câmara, falou Zambelli em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Se você dá entrevista à Folha de São Paulo, você já é um esquerdista. Se você acha que a Folha de São Paulo está preocupada em informar a realidade, você já é um esquerdista declarado. Essa é a realidade do que eu penso. Por que ela vai dar entrevistinha na falha de São Paulo? Ela quer agora angariar o público do Centrão. Ela acha que Bolsonaro é passado, então ela quer virar a página, não é mesmo? Como que ela vai fazer isso? Criticando o Bolsonaro e dando entrevistinha na Folha. Parece a mesma estratégia de gente como Sérgio Morno. Que por um acaso, vamos lembrar que ela foi pivô. Dessa história do Sérgio Moro né, e a PF, a Polícia Federal, o envolvimento do Bolsonaro na Polícia Federal, porque a Carla Zambelli falava como se fosse o próprio Bolsonaro. Lembra quando o Moro denunciou o Bolsonaro? Ele usou mensagem da Carla Zambelli, por acaso. Olha ela lá novamente, certo? Tudo isso é mera coincidência e fruto da minha imaginação, claro. Sobre a possibilidade de o ex-presidente ser preso, Zambelli disse que ia acreditar que ela exista e que Bolsonaro deve ter mais informações sobre o tema. Por isso está nos Estados Unidos. Temos que ser compreensivos com ele. Ela dizendo aqui basicamente que o Bolsonaro, né, a mesma narrativa da esquerda, que ele fugiu para não ser preso, que ele está nos Estados Unidos para não ser preso. Como se fosse declarada a prisão dele e não fosse voltar no próximo dia. Ele está lá por segurança, não é mesmo? Não é otário. Ai, ai. Na linha de ser oposição ao governo Dilma, a congressista afirmou que o presidente já cometeu muitos erros em sua gestão e acusa-o de crime de responsabilidade, porém diz que as falhas ainda não são suficientes para o chefe do executivo ser submetido a um processo de impeachment, mas que considera essa possibilidade como iminente. Certo? Tenta jogar para os dois lados, como eu disse. Atrair o público do centrão. Não vai colar, Carla Zambelli, se ficar né, atacando os dois lados. O que, que ela está fazendo aqui? Dando mais munição para a esquerda, falando Ah, o Bolsonaro foi responsável por tudo isso, tudo aconteceu porque ele ficou em silêncio, se o Bolsonaro tivesse falado, ele teria organizado as pessoas. O que, que o Bolsonaro pode fazer agora como civil? Quem tem que organizar o Congresso é a própria Carla Zambelli. Quem tem que organizar o Senado são os senadores. Como é que o Bolsonaro vai ser oposição? Formando um partido. É isso que eu acredito que é a única esperança. Só que ele tá deixando a corda até hoje, cara, rolar. Sabe? As pessoas ainda estão tendo suas máscaras derrubadas. E falta muita gente ainda, acredito eu, pra terem suas máscaras derrubadas. Porque de repente Carla Zambelli teve todas as suas redes sociais ativadas, certo? Enquanto nós aqui temos as nossas censuradas desde 2020. E tá lá com uma lápide e ninguém mais fala sobre. E vai continuar lá ad eterno. Tudo tem uma estratégia. A esquerda sempre utilizou a estratégia das tesouras em todos os países. O que, que significa isso? Que eles controlam a oposição. Eles são donos da direita. Se a Carla Zambelli está na mão da esquerda, significa que grande parte dos nossos eleitores estão na mão da esquerda. De onde veio tanto financiamento? De onde veio toda essa carreira dela? Como é que ela teve uma equipe logo tão cedo? Tudo isso são perguntas que a gente tem que se fazer, gente. Certo? Então, por último, eu quero saber a opinião de vocês. Também por R$10, você pode participar da nossa sétima rifa, apoiar o canal e concorrer a R$700 no Pix, rumo a 100 rifas compradas. O carnaval acabou, tropa. Eu acho que o Brasil vai voltar a acordar daqui para frente e temos muita treta para conversar sobre. E até a próxima. Tchau, tchau.